Bom dia, sabe como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? No assunto de emagrecimento, as pessoas têm dúvida sobre jejum. Jejum também é uma coisa que a que a religião evangélica faz. Bom, mas daí é outro assunto. Mas assim, ó, no assunto de emagrecimento, é, as pessoas têm dúvida sobre o jejum, o que o jejum faz no organismo humano. Bom. Eu vou falar o que, que eu sei. O jejum, quando a pessoa fica em jejum, o corpo humano faz uma espécie de armazenamento de energia. De onde vem essa energia? Alimentos e água. De forma mais, mais uh, vantajosa, Ou seja, para o organismo... Para é na forma da gordura ou seja, é uma má ideia fazer jejum